Olá, eu sou Júnior e sejam bem-vindos ao meu projeto Musculação Sem Complicação. Treinamento de hoje, utilizando cadeira, treinamento de baixo impacto, atendendo a pedidos no Facebook, no próprio YouTube e até no Instagram. Vocês me pediram, estou trazendo uma série de exercícios de baixo impacto utilizando uma cadeira. Lembrando, antes de iniciar qualquer rotina de treinamento, Tenha a liberação do seu médico e a orientação de um profissional em Educação Física. O exercício de hoje, o primeiro, conhecido nas academias como Bom Dia. O exercício, ele trabalha toda a região lombar e paravertebral. Funciona da seguinte forma, você vai pegar, colocar suas duas pontas, suas duas mãos, as pontas dos dedos, na têmpora, região temporal, ao lado da cabeça, próximo à sua orelha. Coloquei a mão aqui, estufei o meu peito, contraí a linha do meu abdômen, coloco a mão aqui e desço, mantendo o peito estufado, volto à posição inicial, ok? Ó, desci. Mantendo o peito estufado, voltei. Caso queira colocar um grau de dificuldade a mais nesse exercício, você pode fazer a extensão de uma perna, fazendo a flexão do seu pé, trazendo o seu pé, a ponta do seu pé em direção a você, automaticamente você vai estar alongando a região dos seus gastroquinêmios, que são as panturrilhas, você vai estar alongando a região da sua panturrilha e fazendo o movimento. Fez esse movimento, toda a parte posterior da sua perna vai ser alongada. Isso se você tiver condições. Não tem condições, vídeo Simples, o básico, estufou o peito, desceu. 1. Um, irei fazer duas séries. A série fazendo básico, normal, e a outra série fazendo alongamento. Duas de cada para o vídeo não ficar tão longo. Vamos lá? Primeira série, Bom Dia. Um voltei, pode abrir um pouquinho mais a perna. Dois, devagar. Três, quatro, cinco. Vamos lá, seis, sete. Vamos chegar só a dez. 8, 9, vamos finalizar. 10, ok. Agora irei fazer mesclando. Irei fazer agora com grau de dificuldade, como eu demonstrei anteriormente. Coloquei a minha, minha perna estendida, a perna toda esticada, ponta dos pés, como se estivesse voltado para mim. Coloquei a mão aqui e desci. Um, dois, três. Esse eu vou fazer só cinco para não ficar muito longo o vídeo, 4, 5, ok? A outra perna, a mesma coisa. Fiz a extensão da perna, ponta dos pés voltada para cima. Parei aqui e fui. Um. Dois. Você vai ver que você não vai ter tanta amplitude no movimento. Três. Quatro. Cinco. Foi. Voltou. Agora vamos fazer a última normal. Coloquei aqui. Abri um pouquinho mais a perna. E desci. Um. Dois. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, vamos à última, dez, ok? Já faço a extensão da perna flexiono meu meu pé desci um dois três quatro a última cinco ok a outra perna mantive sentado bem na pontinha sentir o posterior da sua perna e da sua coxa ser bem trabalhada. Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E foi. Eu já ia fazer até mais. Espero que tenham gostado dessa nossa nova rotina de treinamentos utilizando uma cadeira, exercícios de baixo impacto. Lenny, deixa aí na descrição o que você achou desse vídeo, o que você achou dos exercícios, se você incorporou na sua rotina de treinamento, seja na academia ou em casa. E dê aquele joinha para fazer o canal crescer cada vez mais, ser mais facilmente encontrado nos buscadores da internet compartilhe em suas redes sociais e até o próximo vídeo.